Eu gostaria de pedir a atenção de todos vocês para este áudio que eu vou gravar aqui. Este fato é real e aconteceu. Existe aqui em Casa Amarela uma irmã. Ela é viúva de um pastor. Esse pastor da Assembleia de Deus do Recife, ele foi pastor na cidade de Triunfo. Quando faleceu, a sua esposa como viúva procurou o tempo central para receber aquela ajuda que a igreja dá sempre às viúvas, às esposas dos obreiros, dos pastores. E começaram cozinhando a irmã no banho Maria. Então ela procurou o pastor Ailton, pediu uma reunião com ele, e à época o vice-presidente era o pastor Samuel Oliveira. Ela se reuniu com o pastor Ailton e com o pastor Samuel Oliveira expôs a questão. Quando ela terminou de falar, o pastor Samuel de Oliveira, ou Samuel Oliveira, tomou a palavra e disse para o pastor Ailton, pastor Ailton, se dependesse de mim, esta mulher ia viver o resto da vida dela comendo pão e água. Observe que uma resposta dessa... Uma atitude dessa em função de uma viúva, de um obreiro que trabalhou pela causa do Evangelho é uma resposta muito dura. Isso identifica a plena perversidade saindo da boca de um pastor que se diz ser ungido de Deus. E o pastor Ailton ouviu isso e não disse nada, ficou o dito pelo dito. Acreditando que tudo estava certo Essa irmã é aqui de Casa Amarela E o que eu estou contando aqui Eu ouvi da boca dela de alto bom som Fui até a residência dela Ela não quer que apareça o nome dela Mas ela me falou tudo isso Ela é uma mulher calma, pacata E não quer problemas Mas ela me falou tudo isso E isso deixou a viúva muito amargurada Observe agora o próximo áudio que eu vou gravar e veja se o comportamento do pastor Samuel Oliveira se compara ou está de acordo com esses textos que a Bíblia manda obedecer. Observe então. Atenção, pastor Samuel Oliveira. Atenção, pastor Ailton Zé Alves. Agora a correção é para vocês dois, especialmente para o seu vice, que a época pronunciou expressões de tanta perversidade. Observe o que, é que diz Romanos capítulo 12, a começar do versículo 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagaroso no cuidado, sede fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor." Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmo. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós ou quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, claro, para que a ira saia do coração. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, atenção, pastor Samuel, atenção outra vez, pastor Ailton. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amantoará as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu agora convido ao pastor Samuel Oliveira, que disse o ungido de Deus, e à época vice-presidente, juntamente com o pastor Ailton, para comparar o seu comportamento com esses textos que eu acabei de ler. Veja se pelo menos vocês estão de acordo e se, ao dar a resposta a essa irmã, dizendo que se dependesse do Senhor, ela ia viver o resto da vida comendo pão e água, se o Senhor está em acordo com esse texto aqui. E procure aprender que ser cristão não é enganar o povo com um falso discurso, pois a Bíblia diz assim, falai e assim procedei. Cuidado, nós estamos de olho em vocês.